O nome do senhor é, é Arnaldo. Arnaldo e o Dele. É, é Nino. O ônibus para nós era aqui no campo de aviação do aeroporto. Né? Aí tem um ano aqui. Fazer 42 agora. Em janeiro. O senhor casou em Restinga? Casou em Restinga. Depois plantar um negócio. Talvez você acabar mais, vou plantar um negócio. Eu em 76, que fez meu casamento lá, foi o invadir, ex-prefeito, que fez meu casamento lá, foi cair tudo junto. O senhor conta quantos anos hoje? Hoje eu estou com 68. Ah, o senhor é novo. ué. É, 68. 51? 51. Eu sou de 52. Já vi que Eu sou de 52. Restinga melhorou bastante, né? Ristiu uma maravilha. Foi depois que o senhor saiu de lá que ela melhorou. Na época nossa lá, a gente estudava lá, né? Morava na Fazenda Alegria e estudava Restiga. De quem que era a Fazenda Alegria? Na época que nós moramos lá. Nós moramos um pouquinho lá, meu pai morou só 32 anos, mas nasceu tudo lá, nós é nove irmão. Mas a Fazenda Alegria era onde que é? A Fazenda Alegria era ali, assim, ó. A divisa ali, ó, tinha uma estrada, lá de cá, tem que ser restinho, da estrada pra lá, as outras três casas, faz a dela ali. Então é, faz o mesmo questão. Quem é que era o proprietário dela? Na época lá, que nós moramos lá, era o Maurício Eu era o de um Preto e depois faleceu né? e o filho lá no mão do filho e vendeu e fazia o que na fazenda? E plantava o que? De... lá nós plantada de filho nós, nós tocavamos mais era roça né? arroz, feijão milho, frango né? nós filhos tocava a roça e meu pai era campeão né? tomava condomínio -tira. tirava leite ou não? tirava Dá uns 500, 600 por depois fizeram em treino eu sou o Sr. Antônio, boa, o senhor falou de irmão, quem é que são os irmãos do senhor? Deixa eu ver quem ó, eu... começa pela irmã mais velha, Dulce, depois eu, eu, eu, eu né, Antônio, José Roberto, Fábio, Valdeiro, depois Dária, Belma, Degna e Domingos, o nome do Caçula que é o nome do meu pai. <risos> o pai do senhor era Domingos? Domingos Vieto. Vieto. Domingos Vieto. Os, os... E a mãe do senhor? 95 anos. E aonde que ela mora? Mora lá no 2. O nome dela é? Lindaura de... Magalhães de Vieta. Magalhães? Magalhães de Riviera. De Riviera. O senhor conheceu o avô? O, não. O pai do pai do senhor? Não, não conheci nenhum dos dois e portanto tenho o nome dos dois avôs. Antônio? Antônio de Vieta e outro Flávio Magalhães. Eu chamo Antônio Flávio Magalhães de Vieira. Mas o senhor foi um dos primeiros netos, então? É, homem, sim. Os primeiros netos, homem, né? Porque tem a minha irmã mais velha, né? Que é esse primeiro. Então, o nome dos dois vavôs, cara. Eu chamo, um chamava Antônio de Vieira, o outro chamava Flávio Magalhães. E o seu primeiro neto, tudo era nome do nome nome homem. Bom demais, né? Bom demais, né? Tem quatro filhos, viu? Como que chama os filhos do senhor? Um chama Marcos Antônio, outro chama uh, Maciel Donizete, outro chama Marcelo Vieira e a menina chama Mara Cristina. O senhor já, já tem um punhado de neta? Não, só cinco. Assim, cinco? Eu tenho uma neta com 21 anos, tenho outra com 19, tenho três, um com um 11 e um dois, gente. Agora está com dois amigos. Dois ali. Isso aí é a vida da gente, né? A vida, né? Ah, faz parte, né? Faz parte. É o dia a dia, né? E o senhor sempre morou aqui no... No, no aeroporto. No aeroporto 1? Sempre aqui. Morei três meses ali no poberto, mas eu tenho gente pra cá. Eu dois anos, já peguei ali. Eu estou ali. Isso quer dizer que já tem 30 aí? 40, eu 77 pra cá. 77. 39, né? 33 com, com mais 10, 43 é, é tem uma boa uma boa, é Isso, ah. eu falar para o senhor a minha história aqui desse aeroporto. Mudei numa quinta-feira para cá, era cisterna. No sábado a mulher foi tirar a água lá, falou assim: nossa, só virou um barro. Já tinha sulapado. Aquela... É. O cara veio para arrumar, desceu lá dentro, ele escondia de assim, aquela assim. Você está me vendo? Eu falei, não, eu falei, o que você quer que eu faça? Você sai daí logo, só que eu nunca vi, quem ele está vivo até hoje, ele mora no progresso, eu nunca vi um homem trabalhar daquele jeito. Sabe? Ô, Roberto? Não, ele chama João, chama João, furador de cistério. Mas ele falou assim, minha, você não ficar sem água, vou fazer o seguinte: assim, vamos negar a mão dela, vamos começar a outra. Aí pegou um ferrinho, não, aqui, saiu uma é. assim, falou assim: aqui que ela dá rasa. Mas tu vai. falou, arranja um para te ajudar e que até eu doar músico você dá conta, depois você não vai dar conta de mim não. Aí eu chamei meu irmão e veio assim, nós dois. Ah, pô, pô, tá bolsado, das 10 horas até a escurecer, que eu fui dormir de 6 horas e já estavam lá. Quando foi 3 horas da tarde já tinha água. Eu fui lá de 1 metros. Vai ligar para né? Ele falou assim, ó, foi tudo? Não, aí falou assim, 1 metros, e, e, e era um.. 3 metros, vamos pôr um pouquinho de tijolo aqui, e no outro sábado eu vim Aí eu tijolo, você fez uma gente aquela e tal, né? Meu pai pra meter, meu pai trazia pra nós tá? E quando foi no sábado, ele voltou lá e falou, agora vamos pra lá um no... Tirou o tijolo que eu tinha Mas, então, no sábado, eu levou ela para 21 metros. Aí eu pôr tijolos até em cima. Eu e eu estijo e jula até cima nela. E, que sistema! Aí eu fui coba, legalizei tudo, né? Na hora que pôs a água assim, falei pra mulher assim, vou tampar essa cisterna não. Né? Ela falou, ah não, pelo amor de Deus, ela sofreu tanto com essa sistema. Né? Aí eu já fui pro jeito, e pedi lá uma vez que eu, cheguei, eu fui pro sistema. Fiquei com dó, né? e água boa, que tinha muito. Não, esse rapaz travou pra mim lá, eu da situação, época, né? dois falar, vou falar foi, Eu eu não não não não não sei, é, e aqui Franco, o senhor trabalhou com o quê? Eu é um não aposentei os dois, trabalhei só em três pessoas, trabalhei quatro anos no Cubatão, depois trabalhei vinte no Dela Torre, não é, vinte no HB e doze no Dela Torre. No Dela Torre. É. Mandei minha aposentadoria das 18 minutos, beleza, peguei a especial, né? Graças a Deus, vivo, viu e minha mulher muito bem aqui. Santo pescando o sofro, mas e aonde que o senhor pesca? Nós ah, enferma, agora é só em fã, só em pé. E a nossa pescada é assim, nós vai sair 4 horas da manhã aqui, mais quatro e meia da tarde nós já está aqui de novo. Só durante o dia. E traz peixe ou não? Traz, todas as vezes que vai, lá, vai, vai, traz, traz. Como é que vocês estão aqui? É, de 20, 15. Olha lá, outra. Traz, vai, traz. Como é que ela vai com nós? É quatro velhos. É. É. É é. Como é que é o nome o do o, o, o, o, o senhor. O, o senhor? Ronaldo. Ronaldo, é, senhor. Mas é quatro velhos. É. É. A senhora, senhora fazendo é. tudo aqui, matando. Aí daquele outro velho lá. Nós vai lá vir na semana nós vai ver, nessa semana? O senhor, senhor aposentou em que? Eu aposentei no comércio, comércio. A livraria. Não é, é, é polícia, não. Não. Porque é a polícia é pra mim. É. é não. Estou gravando nós aqui para fazer um... Não, mas isso aí é... Ô, o, o, o é. senhor Antônio... É? Eu estive na prefeitura. Na prefeitura. É. Eu, eu fui vereador, dois mandatos. É? Na época do asfalto aqui, é. no Maurício... Então... Mas quando nós está na porta de casa lá um dia, será não, o Cidney Rocha, se é assim. é eu ganhar o primeiro ano de candidato, ele trouxe o O Busco, certo, pagou, trouxe através dele, né? então, Ele é aquele ali né? é para o padreiro, né? Baleira. Foi o que puxou pra cá. Nós aqui, aqui nós do aeroporto aqui. Mas pode Sim, mas, né? Tem um outro lugar que é abandonado, é, aí, lá, é, só, que é, cheio de buracos, de nós, você, você pode pra andar, pra andar, pra andar se se direto, é, e recapear direto. Cada vinho lá na porta de casa, lá ele falou pra mim e nada vizinho lá Fazer o trabalho. Tá certo, todo mundo tá ali, mas foi de projeto. Seis, seis meses, nem tá pra buraco aqui. pode andar e tudo seis quatro. Agora, agora se eu vou, eu vou lá, né? É isso aí, conversando com o Sr. Antônio aqui, contando da vida. É, a vida o que, que é, Sr. Antônio? É ah, é, eu acho que é a vida. É uma pescaria? É, não, porque a vida é nossa muito boa. É, é distraído. isso que a gente sabe levar ela. Porque... É, tem que pescar, não estou batendo no é. peito nem é. nada. Tem não, dois quatro um... né? criados aqui na Vitor. Tem dois formatos. Os outros dois informou porque tem serviço bom tem tem um e não quis formar. Então, o engenheiro tem um, um administrador de imprensa. Ele está em Barreto e o governador de imprensa está em São Paulo. Os outros dois estão tá aqui em prática. Mas um é chefe de fábrica, a menina que trabalha na casa estética, só ela é a patroa faz 14 anos já. Graças a Deus. É, está tudo organizado, é tudo né? Bom. Isso é muito bom. A vida é simples, Sim, né? A vida é muito simples, a vida é maravilhosa, ela é muito boa. A gente não pode querer complicar aí. A gente vê que o senhor respeita tosse. E a pescaria? Ah, desculpa, vocês estão na entrevista aí. Ela já tá filmando, hein, cara? Você na reportagem. Oh. Dá uma reportagem do quê? Da, da Hertz. É, os pescadores. Oh, Nós estamos procurando os pescadores para prender eles. Então pode prender esses dois aqui, porque eles são os pescadores de Lobó. Ali, ó, tem um outro que eu vi falar que eles estão entregando também, que eles falaram que é colega desse. Ah, quem que é? Os, aquele que está sentado lá? É. Chama ele lá para ser fumada, que os é pescadores um pescador de lobóis. Só pesca lambari e girino. Esses é, é, é. dias falou que trouxe uma garoupa. É. Olha o tamanho, Olha o tamanho dela. Só se for a garoupa da mulher que tava lá na beira do rio. É isso aí. Ó, oh, foi um prazer. É isso aí. Eu levei um, um serrote dele lá. Um Eu dia. Aqui o Rubinho aqui conserta a minha, a minha cadeira de roda Está é. fechado até agora. Será que ele está almoçando? Até está almoçando. abriu, Abriu agora? Está aberto é. lá, lá de, Aqui tá vendo o portão. Eu não estou aguentando não. Eu Não, com cadeira também tá e e é porque ela vai onde que eu é agora não mais por isso que eu não quero da cadeira não, lá. não minhas pernas dois de março também tá aí de tá 95 anos né? 95 2015. anos, ela, anos. ela mora onde você falou lá no aeroporto 2 na rua da escola ali isso é a última casa lá lá é assim ó mora um irmão naquela esquina né de morando. Minha irmã e na outra mora outra irmã, então ela mora com uma dela ali, Que assim. De vez em quando ele para no borrecharia, é, né? é. é. Ela achou bom demais a cadeira. porque a é distância, é. sai pra fora, senta, vai quiser pra dentro, Não, a minha mãe tá lúcia. ainda, né? Não, Não, vai que ela É. Faz catorze anos, cara. faz cinco anos que ela não manda, não fala. Ô, o senhor o, o, Antônio, e a mãe do senhor é mãe de oh, nove filhos? Nove. Tudo parto em casa? Tudo em casa, só o mais novo que veio pra cá, que veio, que veio aqui pra ganhar a pista. Nem Mas franco. A mãe, além dela ganhar os nove, ela era paiteira também, ela dava sucesso. Assim, As uma... outras? Na, ela tava lá na favela. Só... O Lange, está maior que tá passando nós, ia lá buscar ela. ela era... O nome dela é... Lindauro. Lindauro. Eu preciso ir lá conversar e guardar algumas histórias dela, viu? Na hora, se eu quiser ir lá, vai lá. Mas não agora, né? Não. Hoje. Hoje, hoje não dá. Não Só dá, mesmo. que o senhor vai pescar. E é sexta-feira, né? É. Então, porque o senhor quiser a gente vai lá. É. Ó, os já estão Já era que a minha gente vai tirar lá da casa, porque a gente vai lá. É. Nós vamos lá uma hora conversar com ela para contar um caso de, de parteira para a gente. É. Ela era, era casada com o Sr. Antônio Vinheto Domingos Vinheto. Ali naquela escola ali é, é mais para cima tinha aquele mercado que era do Sr. João. João Vilela, sim, sim. na esquina, ele está fechado lá. Aqui lá está. E é pra baixo, na rua de baixo. Não é, é aqui em eu... cima. Como é que isso, eu posso ir? Eu estaria, mas eu mas não estaria com preta escola, aquela escola ali, ó. Eu... Lá beirando o cafezinho, lá no final, lá no final da rua do Do 2? A terceira rua dá pra esse trabalho. O senhor vai por cima lá, se for pegar a redondeira, já pega direito. É na rua da escola. É a última que Na rua da escola é que é isso aí. Eu vou aparecer lá a qualquer hora então. Não, mas quero que vocês estejam passando em casa. De manhã? E o senhor mora em frente à caixa d'água? Em frente à caixa d'água, tem o pé de cedo lá. Eu tenho. O senhor que plantou ou não? Não, porque o pé aqui lá nasceu sozinho lá. Ali nós tínhamos, tínhamos campinho de bola. Pra brincar de bola ali. Depois, quando eles, eles fazer a caixa, nós mudamos para lá. Eles fizeram caixa também. Só aquele de pezinho de pé nasceu lá, e ali tinha aquelas coroas de piso lá ele foi muito. O pé de cedo. é É, conversando hoje, dia 25 de outubro de 2019.